Filha da p <risos> então. Cinco coisas, né? Primeiro, eu ia mandar a mina ir procurar um psiquiatra, um psicólogo <risos> pra se preparar que ela ia enfrentar. <risos> Segundo, uh -huh. Eu ia fazer um teste lá no. Programa lá do John Kleber, né? John Kleber, né? Não sei qual... Isso, é, é... pera. É, isso aí. O... É teste de fidelidade, o John Kleber. É teste de fidelidade, tá isso. ligado, Porque... Por quê? A última... Sabe quem foi minha última namorada? Quem? Vamos ver se tu conhece do universo da Marvel um pouco. Ah, quem foi sua última namorada? A morte. Ah, é verdade, verdade. Tanto que, tanto que o... Ele... Você é foi exatamente. cucado pelo Deadpool! Ah, mano, vai tomar no um cu, <risos> velho. Eu não vou responder mais essa pergunta também. Baixou o Free não. Fire, né, Thanos? Baixou Free Fire, né, filha da ah, puta? Ah, é. Pô. Campos. baixou, né? Vamos, vamos, Tá na promoção, o um jogo. Ah, é, é um jogo não, as moedinhas. Comprei skin lá. Né? Mal pica. <risos> Ai, caralho. Então, tá, mas beleza. Manda aí mais perguntas. Vai, chat, manda mais perguntas pro... O Z... Fala o herói que você mais odeia, ô, Thanos. Ah, quem será, né? O Deadpool filho da puta! Não, mas calma, ele é um anti-herói, mano. Vamos. Vamos tirar ele. Vamos tirar ele da lista, vai. Manda outra. Ah, mano. Mano, pensa só! Eu tô de boa tentando eliminar metade do universo, então o filho da puta quer me dar o meu c. Quem será que eu odeio? Por que eu já sabia que ele ia falar isso, velho? É meio óbvio, né, caralho? Tu não é odiar um cara tentando inventar no teu... Ei, <risos> ó... Fizeram uma pergunta ali, mas eu vou adaptar um pouco. Como você ah, se sente... Pera. Ah, Oi. continua, continua. Não, não, fala, fala, fala. Tá. como você se sente sabendo que grande parte da população brasileira acha que você parece um pinto? Ah, mano, eu me sinto até feliz com isso, porque pensando assim, ó... Se não der certo como vilão, se não der certo como... Conquistador da galáxia aí... E... Sabe, ah. no meu alimentar no universo? Essas coisas aí que a gente... <risos> uh, eu vou pro Brasil abrir um puteiro? Imagina que propaganda. O dono do puteiro parece um pinto. Caralho, perfeito, Pô, perfeito, perfeito não, mano. Não nunca perfeito. tinha pensado nisso, velho. Pois, é, pois é, Ó, se você fosse uma mulher, Thanos, quem você gostaria de ter como namorado? Se eu fosse uma mulher, mano... Ah mano, daí você me pegou, eu vou ter que falar, velho. <risos> Fala, pô. Relaxa, ah, não tem preconceito mano. aqui não, mano. Relaxa. Ah, mano. Relaxa, ah, mano. Você... Ah, mano. Todo mundo que gosta de você, mano. Ninguém vai zoar você não, velho. Ah, mano. Ninguém vai rir, mano, eu juro. Ah, mano. Tem Ninguém três opções. Uh... Tá? A terceira é mais bizarra porque eu já falei que eu não vou se ficar. Mano. Primeiro suficiente prateada, né? Imagina uma pica prateada. <risos> Ah, Fora isso, não tem mais nada. Ah. Pô, o cara subiu no espaço, mano, caralho. Tem que ser com mais pica que isso. Pior que o cara é bolado, o mano. O próximo é meio óbvio, né? Se eu falei da pica, prate... pica prateada dele, quem é o cara aí de ferro? Quem, é o... quem é o cara que eles chamam ô, vamos combinar uma coisa? Tem dois ah. heróis aí que você esqueceu, cara. Falando de pinga. Calma, tem calma. O, o homem elástico e o tocha humana, véi. Ah, caralho. E aí, e aí, e o a homem elástico? Fazer gente não, rola, né? não rola, Não rola? Achava que você era é resistente, rola. pô. Não, e aí, não, a piroca não, não, do Hulk? Não, não, não é grande coisa, não. Já, já vi. Mas então... o homem elástico pode ser maior. Ah, não sei se eu puxar e levando, né? <risos> tá, então... Ó, tem um shieldinho aqui, quem quiser levar. Uh, o último, eu falei que, pô, quem é que não é onde esse cara? É o um homem olha cara, caralho! Ah, ah, não, aí até eu, cara! O cara fica pô. enorme, piroca, fica mal aqui! <risos> Achei que você ia falar uh, do fato dele ser pequeno! Ah! É! Não, aí é que dá! Tem, tem duas vantagens, tem tudo, é pura vantagem! O um, cara tá, um, fica gigante, o um, piroca, fica pequenininho até o então, um, caralho! Só vantagem, só vim de vantagem! Porra, é verdade, mano. Caraca. Só tem vantagem. Hoje teve atualização de paladins, nem testou, eu nem jogo mais paladins, velho. Não sei se é, mano. Eu desinstalei o paladins depois que lançou o dread, mano. Mano, eu vou mandar maluco. O que você tem a falar mano, sobre o paladins, mano? Ah, eu ia falar agora, peraí. Quando eu fui instalar não... os dedos, será que eu fiz? O quê? Eu ensalei assim, ó. Pô, vou me eliminar metade da humanidade e tal, né? <risos> Uhum. Sabe que eu fiz? Eu pensei, pô mano, se eu eliminar metade de, da humanidade, velho, não tem um jogador de Padre. Padre, você vai com dois jogadores. Eu vou deixar o jogador do paladin vivo, pelo menos uhum. isso. Isso é um jogo foda, mano. Tu tá ligado lá, que no Thor lá, o da de Cerveja, jogando Fortnite, o jogo lá todo. Uhum. Metade do universo morto, né? Ainda vai ter jogador pra caralho. Ah, é, vai ter... Mas, Palagins, velho! Nossa, Se eu estou na metade lá, do jogador tá de Palagins, vai ter 10 jogador, mano! Mano, eu, já era até empresa! Tem empresa não vai ter gente trabalhando! Caralho... Ó, oh, perguntaram pra você... Qual mulher da Marvel... Oh, você gostaria de dar uns estão. Tá eu... Mulher da Marvel? É. Tô chegando aí, tô chegando aí. Mano... Sou meio as você já percebeu, né? Aham. Uhum. Ah, Eu mas você rejeitou o Tocha Humana? Pô, não por nada, Oi, me explica aí por que foi muito salgado e tá com... Porque ele tem uns drones voando pra pegar item. Ah. Então, uh, a Capitonável, olha, olha a cabeçada que deu na polêmica e se mexeu. Agora não imagina é. ela com caralho, mano. Nossa senhora. Não, imagina, viado. A Tendinite que essa filha da puta fica depois de bater aquela pupunha matinal. Acabou de acordar, tá ligado? Piroco na roda saiu ativo. pra cueca. Eita, caralho. Toma a porta, Kevin. Matei mais um. Matei. Eu sou inevitável, filho. Ai, ah, corre. Me ajuda, me ajuda, Não. Me ajuda. Não. Me salva, me salva. Ah. Me dizendo? Sou inevitável, filho de uma puta. Ó, oh, o Cauê perguntou Caramba. se tu gosta da DC. O que que você tem a dizer sobre a DC? DC, mano? Ah, mano. Posso falar, né? Se não dá processo. Sabe disso. <risos> Eu, é, tá. Tudo bem, tudo bem. Posso falar, dá processo. Então, respeita aí. E segue as perguntas. Beleza, beleza. Eu tenho um, um aqui, se tu quiser. Não, Zandro, o Homem-Formiga não conseguiu entrar no cu do Thanos, pô. Você nem parece que você assistiu o filme, carai. Ou, oh, é, alguém me dá munição explosiva aí, se vocês tiverem? Tô esperando mais perguntas boas, chat. Você é gay? Não é uma pergunta boa. É uma bosta de uma pergunta nada a ver, que eu não sei porque as pessoas insistem em fazer. Nossa, mano, tem que... O que que. Ô, oh, dá um chudinho um um aí um pra mim, ó. Ô, ou... oh, Tano, você eliminou as pessoas erradas, mano. Acho que você eliminou a pessoa errada, na moral. Você tinha que eliminar ah, as pessoas que fazem essas perguntas, velho. Pois é, mano, Caralho. Ah, ô, oh, você que esqueci. Merda. Eu ia fazer essa pergunta pra você, mas eu acabei me perdendo. O que você tem a dizer sobre o Zemo que gastou uma fenda que a gente poderia ter usado em outro momento? Ah, mano. Nossa. Vamos ter. Olha. Olha, deixa eu me defender. <risos> Esse o bagulho largou. Tá aqui do lado, tá? Ele sabe o que tá esperando. É. Ele já viu a berinjela roxa. É. <risos> ele sabe o que vai acontecer na estrada. Então, tem cara lá. não me preocupo por agora. Ele sabe que cada merda é que ele fazer ele só vai acontecer. Tem gente aqui, ó, tem gente aqui, ó, na moral. Tô vendo. Caralho, mano, tem muito. Você vai explosivo aí mim, eu posso bombardear. Eu, eu tenho duas. Trinta. Trinta no shield. Caralho. chegar um pouquinho melhor. Ai ai ai ai tá janela, ai, eu... ai ai ai ai ai ai ai ai que eu acerto. Ah, cair tono. Take out Merson eu tenho porque eu tenho e tem gente vindo neles. Um meu esperto. Fuguei ó. Derrubei. Amigo. Derrubei. Boa, boa, boa. Isso é muito jovem pra cá. Ah, tá cheio de sluttinho. Deixei sluttinho aí. Pode tomar, pode tomar. esse, alguém tá se furando aqui embaixo. Não, não. Foi a fogueira que quebrou, mano. Ela gastou. Ah, tá. Ah, tá. Tem cara vindo aqui? Tem cara correndo lá em cima, lá. 100 no escudo. Derrubei, derrubei. jogar muito de... Thanos. Tá morto, tá morto. 23, no cara da morte aqui ó. Isso não dá muito cara não. Alguém tem munição de um. Tem um monte de cara lá, velho. Eu tenho de um sniper aí, aqui, irmão. de 12 eu tenho 30. Toma aqui, ô, oh, Thanos. Obrigado. Tá Pai lixo. Ô, peraí, mas gente... E do caralho, vamos pra safe, foda-se os caras. Nossa, verdade. Ninguém tem jump aí, não? Ah, a gente podia usar uma fenda, né? Caralho! <risos> caralho. <risos> Ficou jogo que eu larguei o bagulho pro outro <risos> botão, ele não trocou, caralho. E... Tomar no meio do cu, caralho. O então, Cauê perguntou o que, que você mais gosta de comer no café da manhã, Thanos. Hum, é difícil, mano. Eu não gosto de comer alma de pobres condenados. Caralho. Era isso que tinha naquela sopinha que você ia fazer quando a Capitã Marvel... Não, ia não, não, não, não, não. Naquela sopinha lá tinha... Tinha o quê? Travou sua voz. Alma de político brasileiro. Ah, tá. Então é literalmente uma sopa de macaco. Sopa de macaco, isso aí. perfeito. Perfeito. Ô oh, Henrique, é porque quando o nome do lugar tá amarelo, é porque tem uns dronezinhos que dropa item nesses lugares. É um bagulho novo da atualização, hein. Cuidado aí, que os caras estão atrás de Perguntaram nós. Perguntaram se você gostava do Deadpool antes dele te cucar. Hum... Não. Por que vocês estão indo pelo caminho mais longe? Pra pegar um tirocão um envolvador aqui, caralho. Faz sentido. Mas vai ajudar o Canudo? Deixa eu ver. Vai, pra caralho. Vai. Onde então, está o canudo, mano? Vai, vai tomando Vai, Boney! Construa! Vamos, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vem, tá ventando! mas eu fiz um monte de boinho, bagulho, eu até cheguei primeiro que tu, velho. É porque tava na minha frente, né, o bicho lá. já Chumê, nem vou perguntar eu isso, vi, porque isso é tá óbvio, aqui. vai tomando cu. Ó, oh, tem drop ali, guys. Caralho, eu tava com saudade desse sniper aqui, eu botei. Sério? Você tá sendo irônico. É mob bosta, mas... Ah, mas eu sento cada tiro. Como é que foda-se, tá ligado? Ó, seria que vai vir os caras aqui de trás? Ah lá, vai o Zemo voando de canudo pra ir pegar o drop antes de todo mundo. Não hum, é à toa que a gente fez o Klebinho baseado em quem? Mobbles <risos> loot! Caralho, maluco! Mas a tropeça cair, que não pescoço em um... Perguntaram se você faz academia, Thanos. Ah, é meu. Hum, Foda-se. Pelo que eu posso roubar aqui. Vou roubar esses bagulho aqui. Oh, esse suquinhozinho vai lá, pra tomar? Cara. Caralho, meu! O Zemo tomou o um suquinho! Olha quanto de vida ele tem! Ah não, Zemo, na moral! Ah, você cara, devia cara, ser cara, isso, cara. O, o, o Thanos devia estar estava dedo não, só pra você, véi! Mas cara, só cara, pra cara, você, cara. mano! Quantos de vida vocês estavam? Olha o, o nosso shield, véi! Ah, nem vi, tá tem de Tem na frente também. Na ah, a pulseira, <risos> lá em cima, Ai, lá caralho, trás. acho que fudeu, guys. <coughs> Pega a flecha, filha da puta. Ah, mano, que bagulho do caralho. Derrubei aqui. Nice, nice. Toma aqui, Ok. Tem cara aqui. Matei. Boa. Matei o outro aqui. Ai, não, Júlio, que eu tô na puta. Vai passar. Calma, cima. mano. Não peguei eu nada, matura. véi. Peguei oh. nada, mano. Ah, na boa. Vai se fuder. Não jogo mais com esses caras. Não peguei nada. <risos> não peguei nada, véi. Outro Vai se fuder. Não peguei nada, ah, só peguei munição. Pegou nada, né? V vamos ver como tirar a posse e não pegou nada. <risos> Coelho do caralho. Bora, bora, bora, bora. Tem alguma coisa pra me dar gente façam perguntas que o Thanos já não tenha respondido nos filmes, pelo amor de Deus. E para de perguntar coisas O pessoal, tá perguntando... <risos> o pessoal tá perguntando várias vezes. Ué, por que, que, que você tentou derrotar? Por que, que, que você quis derrotar metade Quer do universo? Caralho, pode botar. Já que não tem fenda, né? <risos> oh, o cara tá nessa. <risos> Meu Deus, o Thanos já falou mil vezes várias coisas que vocês estão respondendo hein. Era pra me fazer uma sopa tranquila, era é muito óbvio. Vamos subir em cima da rápido. Ih, tem cara oh. lá, tem cara lá. Oh. Sobe logo, sobe logo. Oh. É, vamos usar o Mega Mate. Thanos perguntaram uma coisa. <risos> perguntaram uma coisa até que interessante aqui, mano. Por que, que você condenou o Deadpool à imortalidade? Sendo que agora, com a imortalidade, o Deadpool pode fazer sexo pra sempre. À vontade. É sexual, mano. é burro, <risos> <porco>, né, caralho? <risos> tá com você na cabeça de cuido. Aí né? é quando a gente caralho. tá. Caralho. Ai, que susto. Não, não, Vamos fugir. Em cima de nós, em cima de nós. Morre, banana não. aqui, ó. Tá em cima, lá em cima. Homem banana, filha da puta. Ai! É minha, é minha, é minha. A calamidade 2.0 aqui, ó. Tá mal já. Desceu tudo. Tá eu Eu preciso de vida, cara. tá aqui, ó! Não! Ai! Nada puta! Vai é se fuder! Né? Deixa eu tirar essa voz aqui que eu não aguento mais! Tá bom! Tchau Thanos, até mais! Oi, beleza? Comentar tá, a live? E aí, velho? Demorou, mano. Porra. Foi mal, foi mal, tava cagando. Na verdade, tem... tava comendo a saída. Oh, tem ah, tem tá... um <risos> jump aqui em cima, tá? Não esquece. Beleza. Beleza, beleza. qualquer coisa eu tenho. Só agora é, ver se não tem trap no lado, porque. Eu tenho um jump também. Então tá safe. Ou não, ó, oh, a gente vai ter que usar o jump. Acabou de fechar a Vem, vem, vem, vem, coloca aqui, coloca aqui. Eu vou colocar. Vamos aqui, ó. Tá. Vamos aqui, ó. Coloca aí, Drush. Aonde? Onde que eu marquei vem, vem cá, Bonnie. vem cá, Bonnie. Tem um jump aqui Aonde, puta? Vem vai, vai, põe, põe. puem, Tem cara ali, ó. Tem cara aqui, ó. Ai, ele veio bala no ar, mano. Eu vou derrubar vocês todos. Matei, matei, matei, matei. Boa, matei, boa, boa, Não boa, derruba boa. não. Eles vão derrubar, eles vão derrubar. Ai, quase caí. Eles vão derrubar, eles vão derrubar. Pula, pula, pula. Caiu uma doze do céu aqui, mano. Meu Deus, ó o Zé Balinha, ó o Zé Balinha. Ô, oh, vem se curar aqui na churrasqueira. Cheguei, cheguei, cheguei. Vamos, vamos, vamos, vamos. vamo, quer deixar mais... Aaaah, Ai, caí! Merda. Calma, vou salvar o, o deles. Oh, Bruno, vai oh, tá conseguir daqui de, que ele vai tá Pelo menos uma distraída nos caras, velho. Eu vou. Eles vão ficar destruindo, eles vão ficar destruindo. Ah, Ufa, merda. Carilho. A gente tá na frente, Zemo, do bagulho. Ô, continua, continua. Tá quase, tá quase. Tem um aqui embaixo. Foi, bota o um fogueirão. Pera aí, tem um cara aqui, ó. Nem adianta botar fogueirão. Um Dei duas barras nesse João Henrique. Batei. Boa. Vamos muito morrer aqui, velho. Tô meio curando com o Skid aqui. Foi em de dano. Derrubei. Caralho, cagada. Cadê os um, outros? Tem um kit aqui, outros. tem um kit aqui, tem um kit aqui. Tem um cara aqui comigo. Acertei. Filha da puta, pulou bem na hora. Preciso carregar 12. 98 Caralho. no shield. Ah! Boa. Nossa, eu nem vi que era o último, mano. As ideia. GG, guys. Thanos da sorte. É, sem fenda, seus pontos. <risos>